E se você ainda não me conhece, meu nome é Rafael Oliveira Me siga nas redes sociais, links estão aqui abaixo tá na descrição do vídeo E esse é mais um It's Me Game Não, né? Um pouquinho menos, né? Galera, tem um jogo que tá todo mundo jogando, todo mundo falando Ninguém para de falar, tá todo mundo falando que é o jogo do capeta Que é o capiroto que criou o jogo é... Ventures 2. É assim que se fala? inglês aqui é, é bom, né? Melhor que físico. Aí falam que esse jogo é difícil pra caralho. eu joguei, tipo, a primeira parte do jogo, a primeira fase, só pra ver como é que era. Será legal se valia a pena gravar. Nada. O bagulho é, é... difícil, viu? Vamos, vai, vai. Pulou. Peraí. É que é difícil jogar aqui no celular. Ha! Filha da p****. Calma aí, calma aí. Não vamos estressar, né? Começou agora. Pulou. Passei, moleque. Eu nunca cheguei aqui Eu morri um Calma aí, calma aí, vamos lá, parou Eu acho que eu tenho que, tipo... opa Tá girando, hein? Filha oh! Eu não sei o que eu faço, abaixo Acho que eu tenho que entrar aqui Filha da p***, como é que eu vou entrar? Ah, moleque oh. Calma aí What the f*** não sei o que eu faço, não. Ué? Ah. Como é que. Ah! Calma aí. Agora eu peguei a manha dessa. P... Agora vai. Vamos lá. Bora! Bora que eu não. é possível que eu não vou conseguir jogar isso aqui. Vamos lá. Vamos. Pulou um. Pulou dois. Pulou um. Pulou dois. Pulou três. parou Morreu. Pula um, pulou dois, passa. Pum. Tem limo nessa p? Pulou um, pulou dois, pulou três, filha da p! Pulou um, pulou dois, pulou três. Um cara! Eu <risos> não consigo acertar! Calma, calma! É pra se estressar essa p? Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Hum. Dois... Respira. Uf. Não é possível. Uf, segundo Game Over, Vamos. Esse jogo aqui tem impacto, tem não é possível. É satanista esse jogo. Um, dois, três, na pontinha! Eu pulei antes. Um, dois, três. Filha da puta, filha da Não, não, não, não, não, não. É, o demônio criou essa aqui. Não é possível. Não dá mais, não. Os caras estão tá me sacaneando. É possível? Esqueci. Tem uma vida só. É agora. Terceira chance, quarta, sei lá. Vamos, vamos. Não é possível. Um, calma. Um, dois, três. Só na pontinha. Será que você eu pular longe dele? Vai. Um, dois, três. Sim. Um, dois, três. Pontinha. Ah! Agora vai. Pontinha na pontinha, filha da p***. Para na pontinha, filha da Cérebro buga! Não é possível! Parou aqui! Ó, ó, ó! Lindo! Vai um pouquinho pra cá, pra pular. Foi! Consegui! Andou, pula... Ah. Andou, pula! Pula, filha da pula! Não, tem que chegar na parte da bola de novo, não é possível. Não foi sorte. Tem limo, oh, tem maionese. Por que, é que inventaram? Esse jogo aqui tem pacto com o demônio. Esse jogo é satanista. Não deixe seu filho jogar, hein? Ah, vai tomar no olho do... Opa! Ah! É muito difícil! Eu não consigo! Eu não consigo! Vamos lá, agora vai! Filha da ah, escorreguei no quê? Desisto senhor! Eu desisto! Se você tá de bem com a vida, se você tá feliz, tá muito feliz, joga esse jogo aqui que vai acabar a p. A sua felicidade, não, na hora Quem que inventou a p... desse jogo? Eu desisto, eu desisto, eu nunca eu vou desinstalar essa... esse jogo do meu celular e não vou mais jogar Eu preciso de maracujina, tem maracujina aí? É, de qualquer coisa que é calma. Se gostou, se inscreva no canal Se você quiser mais It's Me Games, que esse jogo jogos assim, do demônio, do capiroto, satanista Deixe seu like que eu vou entender que você gostou de It's Me Games Que eu odiei com essa p... Eu não consigo Muito obrigado, galera, valeu